De problema da produção alimentar no Brasil ou também em outros países que têm muito território é assim, hoje o PIB brasileiro, um terço dele é formado pelo agronegócio, então assim, se produz muitos alimentos, mas alimentos que são commodities e grande parte desses alimentos não vão para a mesa dos trabalhadores ou das famílias brasileiras, é o caso da cana-de-açúcar, da soja, enfim, outros commodities que são produzidos. De ter tempo, tá? eu sou o fundador da organização cidade Sem Fome, hoje eu trabalho como coordenador de projetos dessa mesma organização e a gente se especializou em desenvolver projetos sociais utilizando como ferramenta de inclusão projetos de agricultura urbana, hortas comunitárias, hortas escolares, enfim, tudo que tem a ver com produção de alimentos em espaços urbanos. forma ela vem uh, tentando resolver uh, diversos problemas que são existentes dentro das comunidades e dentro das, uh, da sociedade em si. né? Uh, dentro das comunidades, a problemática é a alimentação, né? que a gente vê a carência em uh, oferta de produtos saudáveis e, e frescos na região. Então, assim o que, que a gente desenvolve dentro das horas de geração de renda é produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, né? com bases para que a gente possa uh, oferecer isso para um público não tão favorecido economicamente. Então, a Cidade Sem Fome, ela trabalha assim, uh, tem alguns critérios, e os critérios são esses. Primeiro, captar os recursos depois, você viabilizar uma área e essas áreas sempre são utilizadas, são áreas públicas. A gente faz um contrato de comodato, legaliza essas áreas para a produção de uma horta e depois, sim, esses dois itens estando solucionados, aí a gente seleciona as pessoas de determinada comunidade que vão fazer, então, a criação dessa horta. uma população de 2 milhões de pessoas em São Paulo que se encontra nessa situação. São pessoas com seus 50 anos para mais e sem nenhuma inclusão no mercado formal de trabalho e a maioria deles não tem nenhuma previdência social ou não são assistidos por programas governamentais, então essas pessoas a gente também procura incluir nos projetos da Cidade Sem Fome para dar uma oportunidade para elas. Dentro das escolas a gente colocar à disposição das crianças, a ideia de aprender como se produz o alimento, como se consegue produzir a cenoura, por exemplo, porque a cenoura não vem pronta, não está pronta numa gôndola, no supermercado ou na feira. É isso que a gente cria, então, essa conscientização de, de sustentabilidade alimentar e também ambiental, procurando os princípios agroecológicos, né, que são... Uh, conciliados com a natureza. Existe um estudo da ONU que fala que até o ano de 2040, 82% da população mundial vai morar em cidades. Então, assim, projetos como esse de agricultura urbana ou agricultura periurbana, acho que vem de encontro a essa necessidade no futuro, de você produzir alimentos que realmente vão para a mesa das famílias e produzidos em espaços uh, urbanos ou metropolitanos, então a tendência da agricultura urbana é ela ter uma importância muito significativa com o passar dos anos. Música Meu nome é Genival morar de Faria Farias. Eu vim do Pernambuco. Eu sou filho de agricultor no Pernambuco. Nasci dentro do mato. E dentro do mato eu vou morrer, cuidando da, da natureza da mãe terra. Meu nome é Ivone Maria de Oliveira Getúlio. A minha ocupação é eu trabalho na horta, né, em casa, né, que eu trabalho. E ajudo, eu pranto, eu carpo, eu é, ajudo a enrigar, né? Que é eu que faço essa parte, essa parte é eu que faço. E tudo que precisa de fazer dentro de uma horta, eu faço. Eu chego de manhã, primeira coisa que eu faço, eu tiro esse chapéu da cabeça, olho para o meu céu e dou bom dia para o meu Deus e dou bom dia para minhas plantas. E saio falando com as minhas plantas do do meu portão até lá embaixo. Bom dia, minhas filhas, como é que vocês estão? E depois eu pego a minha atividade e vou aguar as plantas. E depois, o que, que eu faço? Pego a minha enxadinha, meu carrinho vou fazer meus canteiros. E vou plantar as minhas filhas. Você sabe o que é minhas filhas? Tem tenho couve, alface, espinafre, tem é, beterraba, Cenoura, cebolinha, coentro, que o então, mais que saio eu coentro, né, é mais procurado. É a minha família, faz parte da minha família, porque é daqui que eu tiro o meu pão de cada dia, entendeu? Eu não nego, eu sou aposentado, mas você sabe minha aposentadoria? É do salário mínimo, dá, dá para sobreviver? Não dá. E eu não aceito ficar dentro de casa e também em porta de bar tomando cachaça não, eu gosto de cuidar da natureza da mãe terra, porque aí a gente vive a vida, a gente não vegeta, a gente vive a vida, a gente faz o outro viver. O fato da pessoa estar se ocupando com uma atividade de trabalho já traz um pouco de dignidade para si próprio. Ela né? se sente valorizada em estar fazendo algo bom e favorável a outras pessoas também. A gente tem passado isso para as pessoas, que elas não são somente agricultores, né? são pessoas que estão oferecendo alimentos a outras pessoas. Isso traz um benefício não só financeiramente, mas também ao sobrinho estar. Aqui era só entulho, é, capim, bem alto, né? E agora você olha assim, ó, só planta. Então é uma coisa bonita, né? Eu acho muito bonito. Não é, né? Às vezes eu estou dentro de casa e falo, não, vou lá dar uma olhadinha um pouquinho, venho aqui, dá uma olhada e volto. Né? Então é o meu dia a dia, é assim. Eu acho que é importante que as pessoas comecem a ter um olhar mais urbano Uh, um olhar de produção agroecológica dentro de espaços urbanos. A gente não necessariamente precisa produzir alimentos só em espaços rurais, com grandes quantidades de terra, com grandes investimentos. Porque a agricultura orgânica é vida, é trabalho, mas é vida. E eu, quando um dia, quando eu morrer, eu quero deixar um exemplo de vida. Sempre cuidar da natureza, sempre cuidar da mãe terra. Quem cuida da mãe terra tem vida tem vida em abundância.